Oi pessoal, meu nome é Andréia, sou educadora física, proprietária do estúdio integrado do Fitness daqui de Londrina. Trouxe essa novidade para Londrina porque acredito muito nos londrinenses que são preocupados com a melhora da qualidade de vida. Por isso meu negócio é Londrina.